Yeah. Ah, já são praticamente, deixa eu ver e fazer as contas, seis e um quarto, o aeroporto de Edimburgo está super lotado e praticamente passei a mais de uma hora e quarenta minutos para entregar a mala e passar no controlo de segurança coisa que normalmente faz em 10, 15 minutos está muito demorado, quem viaja nesses dias uh, tenha isso em mente e tente vir com muita, mas muita antecedência uh, todos os voos estão lotados e yeah, é extremamente complicado Ok, mas pronto, o que interessa é que me espera lá à frente, a minha família, que não sabem que estou a viajar. Uh, e yeah, vou chegar de surpresa a Lisboa, e apanhar um táxi e ir para casa, vai ser bonito a surpresa. <risos> a chegada do aeroporto de Lisboa. Já estou a sentir o calor a bater mesmo a saída do aeroporto muita gente, Lisboa, o calor faz movimentar muita gente nas férias. Agora é a minha vez de saboreá-la. Ah, deixa vir um ATM, levantar o dinheiro. Okay. Ok, já no táxi a caminho de casa ainda a falar com a minha esposa, a minha sogra ninguém sabe que estou já em Lisboa. Vou chegar a casa o mais rápido de possível antes que saiam para a praia a ver se não me perco o boleio para a praia e estou curioso e ansioso para ver a reação do, do meu filho, da minha filha. E também da minha esposa, claro. Uma das coisas mais curiosas ainda a falar com a minha sogra que vivo na Escócia a pedir para me levar uma mala amanhã porque estou a contar já a viajar no grupo. Entretanto, isto vai deixar toda a gente ainda de que caído porque ninguém sabe do que já não estou na Escócia, estou em Lisboa. Ok, falando em Lisboa, estou a passar na segunda circular. Neste momento o trânsito não parece tão mau como costuma ser. Um, e yeah. a passar praticamente no Campo Grande. Está muito sol e tirei o, o, o autofoco. Deixa eu ver se consigo apanhar é só a avenida. Passar o campo do Sporting lado a ah, lado. Deixa eu ver. Ok. Aí é o estádio mais falho de Portugal. Desculpa, amigo, se for do Sportingista. A pintura deste estádio é de morrer de rir. <risos> ok, segunda circular. E agora vamos, daqui a nada, passar o estádio mais lindo. que é o estádio da luz. Antes do estádio da luz, vamos virar à direita para ah, a Armadora. Ok. É só para deixar este registro. É de Vichas, René, Tapuáres, Pereira, Monteiro e Inês. Podem vir tomar um café comigo. Daqui a nada, não sabem. Até já. É meu pai. Cheguei, é ah, uma loucura, o meu primo, o meu vai. filho, a minha sobrinha, Oh, menino, yeah. vamos entrar? Olá. Olá. Ah, vamos, vamos, vamos, vamos aqui, bora, bora, bora. <risos> isso é uma surpresa boa, não né? Eu não vim, eu venho, venho só dia 26, ou 27 sete. Zozou! Tu e os 26! E era muito! Como é que é, mano? Vai, vai. É tudo tá tudo bem? Tá tudo bem? Isso é que eu vou cantar! Oh meu! Tinha medo de não apanhar ninguém em casa. É uma grita, pai. Estou com pensa, João Paulo. Aqui não é João, pai. Eba! E pai? Como é que vocês estão? Eu meus novos sapatos. Eu compro o novo sapato. Ah, que? Um sofá. Não fazes trabalhar hoje? Não. Olha, pai, os meus novos sapatos. Muito hoje bem! Olá pessoal, já em Lisboa, na Amadora, consegui chegar a casa sem que ninguém ah, soubesse da minha viagem e pronto, fui recebido em festa pela, pelas crianças. Acontece que a minha esposa não estava em casa, Ela foi ao ginásio onde agora vim buscá-la para continuar a surpresa e tentar ver a reação dela uh, aqui no ginásio vou agora descer para o ginásio, deixa eu ver o elevador Aí, <risos> ah, está demorado vou apanhar um este roubador de descer não sei onde é que é a entrada do ginásio, mas vou descobrir é lá embaixo. Ok, ok, por aqui vou eu, menos um, certamente. Ok, bora lá buscar a no ginásio e a Maria Coreia. Ok, já yeah, faz um bom tempo em Lisboa, tempo de ir à praia, nadar, sei lá Mas hoje ainda só quero matar as saudades com as crianças e comer uma boa comida. Vamos lá ver como é que isso vai correr. Acho que ginásio é mesmo embaixo, não sei. Eu nunca. Nunca tinha cá vindo. Ok. Ainda no elevador, vou sair aqui agora. Ok. E perguntar onde é que é o oh, Chico. Acho que qualquer funcionário daqui deve saber. Ok, ok. Ah, por aqui não deve ser. Ok, deixa eu pedir uma informação. Boa tarde, chefe. O ginásio não é neste piso? É no piso de cima? É em frente à esquerda. Obrigadíssimo. Ok, acabei de perguntar agora. Ah, era uma indicação onde é que é sempre em frente à esquerda vamos lá ver ah, sobre pelo meu cunhado que a minha esposa e a minha cunhada vieram ao ginásio e pronto vou ver <risos> para ela estou a trabalhar e devo seguir Aham! Uhum. Devo sair sempre em frente à esquerda. Ok. okay. Sempre em frente à esquerda. apanho umas escadas. Ok. Vou subir. Para ela estou a trabalhar em Edimburgo. E a história que há ali é que devo sair às três. <risos> ok. Já encontrei o ginásio. Ela está aqui neste ginásio aqui ao fundo. Uhum, fitness Hot. Ela está aí dentro deste ginásio Mas tem um problema Não tenho o passo do ginásio Como é que eu vou entrar Deixa ver e falar com o senhor aqui à porta para ver como é que Olá, bom dia. Peço desculpa, chefe. Eu acabei de chegar de viagem. Ah, fiz uma surpresa à minha esposa. Sei que veio nada ginásio. Fui para casa. Ela não sabe que, que estou a viajar. Vim hoje. Fui para casa, ouvi as crianças e o meu cunhado. Ah, Disseram-me que ela veio treinar. É, Edwiges e a Maria Coreia. É, exatamente! Brigadíssimo, só quero fazer surpresa a ela. Está bem, está bem. Não vou, não vou. Não ah, vou. Só vou ver a regação dela, não sei por onde é que ela anda. Ela está aqui, não é que me que vieram para aulas de... Ah, já a vi. Já vi. Ok. <susurra> Vou esconder atrás Ok, estou a esconder. Ainda não sabem que eu estou aqui. E já cá estou. Deixa ver a reação dela. Eu <risos> Essa doeu, essa doeu. Ok. <laughs> essa doeu, ah. Pela, a casa não, hein? Ok, descansem. Descansei um momento.